Não sei agora o que está falando Gamakus, nós estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês. O que acontece... Quando Yander não tem o seu senpai? O que será que acontece? Yandré falhou de eliminar a sua rival antes da sexta. A garota falou para o senpai encontrar ele embaixo da árvore. Atrás da escola. Enquanto a árvore cai as folhas caíam, a garota confessou seu amor pelo senpai. Senpai se moveu até a garota... E ficou feliz em aceitar os sentimentos dela. E André assistiu a desgraça do senpai ser roubado dela. E aí, gente, eles adicionaram realmente o botão Snap. Vamos ver o que acontece. Um, dois, três e... Meu nome é Misa. Agora a gente vai matar nossa nosso rival. Sua piranha, você... O senpai agora é meu. Você acha que ele poderia gostar de você algum dia? Você, o senpai agora será totalmente meu. É muito tarde. Eu vou cortar você. Como a real, a real amante do Senpai. Ah é? Ah é sua rapariga? Vem. O ah, que que eu tô fazendo? Você, o Senpai é meu, você tem que entender. Defende, defende. Desvia, oh, nossa senhora. Você nunca terá o Senpai, sua rapariga. Toma sua piranha Gente, a gente tem que derrotar ela A qualquer custo Asha. tá achando que é aqui, piranha. Né? Toma. Ai. Opa, rapariga. Ai, ai, Matamos. Sua piranha sem pai é meu. Gente, ela tem outra forma. Ai, meu Deus, ela virou a piranha mestre. Nossa Senhora! Ela tá achando que sem pai vai. É que o pai é dela, gente. Ui, ui, ui, ui. ui ui. Uh, uh. A gente tem fazer assim com ela. Toma. Desvia, desvia, desvia, desvia, desvia. Errei. Ah é? Toma. O gol pra finalizar. Porque, como eu disse. Sem pai é meu. Isso aí, gente. Golpe eterno final. O Senpai. É meu, piranha. E é assim, gente, que a gente conquista o Senpai. Bom, gente, isso claramente foi uma zoeira, tá? O nome do jogo que eu estava jogando era. Mitsurugi Kamui É um jogo de hack and slash aí, bem baratinho. tá Tipo uns reais. Só que eu, eu tinha jogado ele a personagem parecia muito a Ayano. Aí eu quis fazer uma zoeira. Então tá gente. Ainda o snap button não funciona. É a segunda vez que eu dou uma trolladinha. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like, favoritos, se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de comentar. Valeu aí gente. O apoio que vocês estão dando no, no meu canal. O povo que tá vendo os mitos do Yander aí. Que tá dando uma crescida aí. Realmente agradeço muito. E espero continuar, né? Espero que vocês curtam. Que eu, basicamente, continuo o que vocês permitem, né? Então, até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou!